Sim, o candidato pode gerenciar sua campanha, ele não é obrigado a ter um administrador financeiro, mas se assim desejar, ele pode nomear esse administrador financeiro oficialmente. Os dois responderão solidariamente por todas as informações prestadas. Um abraço e até a próxima dica!